Antes desse vídeo começar, eu preciso dar um alerta, um aviso Não assista esse vídeo aqui comendo, é só uma dica Dito isso, bora pro vídeo Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio Sam, é um prazer ter vocês por aqui. Antes de fato daqui começar, aperta aí nesse botãozinho vermelho de se inscrever, já deixa o like e também me segue no Instagram. Eu nunca pedi pra vocês me seguirem no Instagram assim no começo do vídeo. Quer dizer, eu acho que eu já pedi, mas eu não me lembro. Mas me segue lá pra um dia a gente chegar a 100 mil seguidores no Insta. Já pensou? Caraca, ser famoso no Instagram. Enfim, já falei demais. Bora chamar o Tio Sam dos Ciectis, porque tem coisa ruim pra gente ver. Tio Sam modo Picking Blinders tá chegando na área Oi, prazer, eu sou o Tio Sam e ó Cabelinho na régua, estilo Picking Blinders Tá diferente cabelo convencional que tava muito grande Mas é isso, velho Que vocês tenham medo de mim agora porque olha a minha cara de bravo Na moral, né, velho Cadê o polvinho, mano? Ei, povinho, como você tá? Você tá bem, velho? Você tá de boas? Velho? Seguinte, eu já adianto Se você estiver comendo, se você estiver pensando em comer Ou algo que seja relacionado a comer Não faz, eu juro que é Eu passei mal lá num vídeo que eu vi Porque não dá, velho não, é sério, não pode ser normal alguém ver isso Se divertir, achar normal, coisa do tipo Mas bora, chega, chega de enrolar, velho Tamo aqui na conta do Nicocado Avocado Um nome difícil Mas eu tenho medo dele, velho Eu tenho medo, gente Ah, velho, se prepara, mano Oh! Ah, This is your fault, Missy Apparently, I'm famous on TikTok And nobody even told me I'm Nancy heads chicken! Onde é que o mundo vai parar, velho? Eu tô com assustado, mano. Sério? Tá, esse daqui foi ele dançando. Meio vergonha? Sim. Eu tô gravando... Pega aí, mãe. Aparece no vídeo. Você já apareceu? Minha mãe invadindo. Minha mãe invadindo o vídeo. Bem quando a gente tava reagindo. Where's the cheese? I asked for extra cheese. Does this look like extra cheese to you? I think not. Where's the cheese? Let me have a bite of this. We're gonna make sure this is even edible for human consumption gonna... Consumptions. Where's the cheese? There should be cheese in here, and there's not. Time's running out. Where's the cheese? Por que, velho? Por que? It's worse. It's worse. Fica pior Papa John's Pizza Tô com nojo, mano It's vegan <risos> Meus olhos estão doendo, chefe. Eu não sei o que eu falo, mano Eu só consigo chorar no banho Ele não tem só uma conta no TikTok Ele tem um canal no YouTube também Com 2 milhões de inscritos Tá bem aqui Nicocado Avocado 2 milhões de inscritos E ele faz nada mais, nada menos Que um conteúdo de mukbang Ou seja Pra quem não sabe Não faz ideia o que é isso Comer pra caralho É ASMR comendo pra pô É essa a definição <risos> Tá, velho eu não consigo, mano. Olha isso, chat, ó. É eles comendo pra porra. Esse é o conteúdo que o Nico Cado faz. É comendo pra. É um papo Não é brincadeira. Mas por que, velho? Por que no TikTok, na vida. Estranho, mano? Olha isso, velho. Não, não é normal alguém comer tanto assim, mano. Não é, não é, velho. Que isso, mano? All these people in my comments here no TikTok. Say that, oh, it's not water weight, you're delusional, it's that, it's just water weight. If it wasn't water Tem de porra em idioma, tá em inglês, velho. Eu desisto, estou indo pra minha voz do low fire porque eu não aguento mais ver e não entender nada e ficar... Vocês acham isso engraçado? Não é engraçado, mano, não é engraçado, velho, eu desisto, eu vou embora. Foi esse o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado pelo menos do meu cabelo. Piquem blinders. foi embora. Tchau, gente. Beijão. Tenho mais o que fazer do que ficar vendo essa merda. Tá, agora que eu vim pra voz do Lo-Fi, eu decidi um pouco mais a fundo pra saber quem o Nico é. E, moleque, o pouco que eu vi, além do medo que eu fiquei depois de ver os vídeos, como vocês puderam ver, eu fiquei com medo em si do cara, velho. Só pra vocês terem ideia, e sem se aprofundar tanto, eu descobri que o Nico ele já se envolveu em muita treta. Desde tretas envolvendo strike, pois é, ele dava strikes em canais que faziam compilados de vídeos dele, e depois, olha que engraçado, olha que genial. Que 100% não hipocrisia. Ele tretou com uma youtuber chamada Verônica Wang. Que também é de mukbang, igual ele faz comendo pra porra. Porque ela fazia o mesmo. Ela aplicava strikes em outros canais de compilados que faziam vídeos dela. O que convenhamos, é algo bem hipócrita do lado do Nico. Porque ele brigou com uma criadora por fazer algo que ele também faz. Não faz sentido nenhum. Depois disso, ele se envolveu em uma outra treta com uma youtuber chamada Stephanie também de Mukibang que carai, parece que os youtubers desse gênero além de comer pra poxa querem comer uns aos outros, mano sério, é treta atrás de treta e essa treta era porque o Nico fazia toda uma chantagem emocional na Stephanie, porque a Stephanie já fez vídeos com a Verônica e na época as duas elas tinham um vídeo juntos, mas elas tinham tretado por algum motivo besta parece que a Verônica não quis pintar o cabelo alguma coisa assim, daí o Nico ficava chantageando a Stephanie mentalmente para pra ela dar um exposed na Verônica, o que eu nem preciso explicar o quão bosta é isso, né? Imagina, você tá de boas assim, tem uma tretinha, mas não quer expor nada, porque tá tudo bem, e aí fica alguém falando, não, você tem que dar exposed, meu Deus, arruinar a carreira da pessoa, e em vídeo ele ficava, não, você tem alguma coisa pra falar? Tipo, querendo que a Stephanie desse o exposed sem ela querer, é bem merda. E eu não vou muito a fundo sobre isso, porque já faz tempo, por isso eu deixo aqui a recomendação do vídeo do Wolf e também do Gianluca, os dois fizeram vídeos muito bons sobre o assunto, cerca de um aninho atrás, então tá aí na descrição, beleza? O ponto que eu quero chegar é que o Nico, ele não bate bem na cabeça não porque ele tem algum problema e, meu Deus, tem que se tratar garota <risos> nossa, que foi ruim, mano mas é porque ele se perdeu no personagem que ele criou, no passado ele era bem de boas, e vendo que personagens davam certos esses personagens mais malucos, ele inventou essa pessoa problemática que come, fica fazendo graça, jogando comida na cara, exagerando pra cacete e simplesmente com o tempo ele se perdeu e eu, real, eu não acho graça, eu sinto nojo e vergonha assistindo o que ele faz, mas se tem gente que gosta, aí já não é comigo. Tem doido pra tudo, né? Até porque em relação ao conteúdo que eu vi, por mais que vendo eu queira me jogar no rio, ainda assim eu não vi nada de errado além de vergonhoso. E se ele fez algo de errado, vocês deixam aí nos comentários que eu não sei. Real, não faço ideia, velho E é isso aí, velho. <risos> Sei lá, vocês me pediram nos comentários E esse daqui é o meu react sincero do Nico Se vocês gostaram ou não, pra mim tá de boas Agora eu vou parar de gravar, vou ali chorar no banho que meus olhos, eles estão sangrando até agora Valeu, falou e é nóis E até a próxima Se vocês quiserem vídeos mais nesse estilo de reação E a gente comentando sobre a pessoa Tá de boa, pra gente tá aparecendo aí uns fofoqueiros Falando da vida dos outros mesmo, mano E é isso Fui, beijão Chega de falar, tô cansado <risos> Fui, beijo, beijo, beijo